E aí galera, beleza? Dragão aqui na área para um serviço de utilidade pública Vou ensinar como desbugar o site Não fui eu que descobri a manha, foi KaFly de... Graças a ele, diga assim pau no seu cu, KaFly, você é um cara legal Viu? Lá no PM pra ele E vamos lá quem quer usar o site da SexoFive para botar seu cash, tem um sério problema com isso aqui. Toda vez que você loga a sua conta, ele novamente vai aparecer assim ó, iniciar a sessão, iniciar a sessão, todavia. Então você vai fazer simplesmente isso aqui ó, deixa o site carregar, porque ele tem um sério problema com, <coughs> com alguma coisa que eu não sei. Tá vendo ó, vamos lá, vamos fazer o teste, você vê ó, vou entrar com minha conta da SexoFive, aí fica dando loucura ainda, tá né? vendo vou tentar entrar e botar minha senha aqui, eu vou deixar minha senha bem fácil para vocês saberem logo e usar minha conta, viu? <risos> e vamos lá, pronto, loguei, aí o problema é que o pessoal tá tendo é esse aqui ó. Tá vendo, ó, dragão 36 logado, aí eu vou entrar nos MR e iniciar a sessão novamente, aí você pode clicar em qualquer coisa aqui que ele vai ficar assim, bugado, como se não tivesse logado, e é bem simples galera, basta apertar aqui ó, deixa carregar, pronto. basta apertar aqui ó, criar tua conta Cria... Clica aqui, ele desbuga, simples assim, aí você já pode utilizar o site para botar seu cash. Deixa eu carregar para eu mostrar pra vocês, ele pensa um pouco na vida, esse site eu não sei como é que é Tá ah, vendo ó, Cash. e simples assim, eu não tenho nada pra botar ainda né Pronto, mas quem comprou cash, quer recarregar, ó, é só escolher aqui, tá vendo, ó, tudo certinho, viu? Valeu, galera, e daqui a pouco tem um novo vídeo também, porque eu vou ensinar como usar o fórum. Valeu, seus putos!